Circularização é o procedimento que a Justiça Eleitoral faz de consulta prévia a fornecedores, prestadores de serviços de campanha e doadores sobre doações realizadas, serviços prestados, materiais fornecidos a campanhas, candidatos e partidos. E quando da entrega das prestações de contas, no momento da análise, esses dados são confrontados. É muito importante que tudo seja declarado para não haver surpresas no momento da análise. Inscreva-se no canal do YouTube Rita Gonçalves, Acesse nossos vídeos, fique por dentro de todas as dicas, adquira o nosso curso online no site professora Rita Gonçalves. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.